Olá, tudo bem? Meu nome é Tony Spínola, né? Eu tô super feliz em gravar esse depoimento e quero te ajudar. E como vou te ajudar? Seguinte, eu tenho 24 anos e sempre, sempre fiz dieta. Sempre tentei fazer dieta, melhor vai frisar. Sempre tentei fazer dieta e nunca consegui. Por quê? Eu fazia dieta errado. Eu não tinha aconselhamento, eu não tinha nenhum meio que me ajudava a... Eu consegui uma dieta decente, uma, uma dieta que me fizesse perder peso com saúde, principalmente em barriga, que a, sempre foi o meu mal, sempre foi o, a pior coisa que pra mim era a barriga, que eu tinha em excesso, né, super em excesso, e eu queria que queria perder a gordura da barriga. O que que eu fiz? Eu comecei a dieta inteligente. Gente, eu tô muito feliz. <risos> Eu perdi praticamente 5 centímetros de cintura Perdi 8 quilos em um mês Um mês que eu comecei essa dieta E eu torneei meu corpo, né? Fiz toda, Meu corpo ficou todo torneado já, em um mês Por quê? Eu fiz a troca Eu perdi gordura, né? Mas eu ganhei músculo Então, assim, gente, eu tô muito feliz